Olá pessoal, belezinha? Fala galera, tranquilo? Sou o professor Vitor Pinheiro Eu sou o professor Thiago Sagati E esse é o nosso canal Café com Linguagem E aí pessoal, estamos aqui com mais uma aula sobre crase okay? Vamos falar de novo sobre uma Ontem vocês já assistiram... Né, como foi uma resolução de um exercício de crase da VUNESP, e hoje um outro exercício, ok? Isso é. aí. É, esse aqui também é, um, é um, uma outra forma, né, vamos dizer assim, de, de a VUNESP cobrar o, o acento grave, a crase, né? Ok, vamos lá? Então, assinale a alternativa em que o acento indicador de crase se emprega pela mesma razão que na frase. Fiquem atentos à frase. Ir de carro à farmácia, à padaria ou a banca de jornal. Percebo que as três situações aqui têm o um acento indicador de crase. Qual a razão, Vitor? A razão aqui é porque temos realmente o encontro de dois as, como vimos uma questão, na questão de ontem, né? Então, quem vai vai a, né? Então tem esse a. E aí a farmácia, a padaria, a banca de jornal. Então eu tenho, nessas situações, o encontro realmente de dois As. Ok? Então fiquei muito, atento, muito atentos, muito atentos a isso, porque a razão aqui é, temos um termo regente e um termo regido. Ok? Beleza. termo regente pede a preposição A, termo regido pede o artigo, o artigo. A. Uma vida à toa em Paris foi a característica de muitos artistas. A toa, Vitor? Tem acento. Tem acento, beleza? Por quê? Neste caso aqui, galera, está correto, tá? Essa frase aqui está correta. Isso aqui é uma locução feminina, tá? Então, algumas locuções femininas recebem o acento grave, tá bom? Neste caso aqui, não é que tenha crase, não há o fenômeno do encontro de dois As, tá bom? Neste caso aqui, não há crase. Neste caso aqui, há apenas o acento grave, Beleza? Está corretíssimo. O enriquecimento à custa de sonegação de impostos é ilícito. De novo, qual a razão aqui, Vitor? De, ter... de novo, de novo. A eu custa, sei, sei, né? as custas, não é isso? Mesma coisa aqui, tá galera? Está correto, do jeito que está aqui está correto. É também uma outra locução feminina que vai receber o um acento grave, para indicar, como se fosse aqui, as custas, né? o enriquecimento, a maneira, né? a forma. Então, está com essa ideia, está com outra ideia. tá bom? Está correta. Mais uma. Só aceitamos pagamentos à vista ou com cartão em nossas lojas. À vista. À vista. À vista também está correto. Do jeito que está aqui também está correto. É outra locução feminina que vai receber o acento grave. Tem que ficar muito atento porque Sim. tem pessoas que pensam que o avista por ter acento vai dar o acento também para o a prazo. A prazo não porque é palavra masculina. Às vezes é comum encontrarmos em algumas Sim. lojas, alguns comércios o a prazo com acento, tá? Está em desacordo com a língua portuguesa porque prazo é palavra masculina. masculina. Beleza. Okay? E aqui é uma locução feminina. É proibida nesta avenida a conversão à esquerda do semáforo. Olha aqui, outra locução também, certo? Todas estas aqui que vimos são locuções femininas que recebem o acento grave, tá bom? Então, à esquerda, à direita, à frente, certo? As costas, todas essas, essas locuções recebem o acento grave. Beleza, Tiagão? Por fim, o rapaz chegou à sede do escritório um pouco atrasado. A sede. A sede. Neste caso aqui, temos a crase. Neste caso aqui, temos a crase. O que é a crase? O fenômeno de, do encontro né? de dois A's. Quem chega, chega a algum lugar. E qual é este lugar? A sede. Então, eu tenho o um A, tenho outro A. Juntei esses dois caras, se transformou nesse A com acento grave. Então, todas estas alternativas... Todas estas alternativas levam o aluno a ficar confuso Porque ele vai olhar e vai pensar Caramba, mas todas elas estão corretas Todas elas Então aí o cara fica assim Pô, mas todas estão corretas, o que, é que eu vou fazer? Vou chutar Só que o que ele está pedindo aqui, ó Assinala a alternativa em que o acento indicativo de crase Se emprega pela mesma razão que nesta frase Nesta frase o acento indicativo de crase está Porque temos dois As Nestas aqui, ó não temos dois As, temos locuções femininas. Essa aqui temos, certo, Tiagão? Ok, é isso aí. Termo, termo regente, chegou, chegou a. Termo regido, sede, a sede. Juntou, fusão, crase com acento, indicador. Beleza? Mais uma aula, ok? Estamos é. chegando ao fim dessa semana aqui. Semana intensiva né, de Vunésio. <risos> Legal. Espero que vocês tenham gostado, tenha acompanha, estejam acompanhando aí. E fiquem atentos que amanhã temos nossa última aula e já sabe fazer, né? Acho que não, vou falar, vou falar, vou falar, vou falar. Clica aí no sininho, dá um curtinho, um like, fala para os amigos, pô, vai lá, assiste o canal lá que a galera tá com intensiva aí de Vunesp e tal. Então compartilha esse vídeo aí para ajudar a gente, beleza? Certo? E não fica só para essa semana não. Essas aulas podem ficar para vários e vários dias. Até porque nós temos, né? A Vunesp tem várias, vários concursos Sim. e elas gostam de trabalhar. A né? véspera gosta de trabalhar mantém, de uma maneira é, meio padronizada. Padronizada, né? ela mantém esse padrão aí. Então, é. algumas questões aí que podem cair para um tipo de concurso, podem cair para o outro, mesmo leitinho, mesmo leitinho, certo? É. Né? É. Claro. Obviamente não vai ser o mesmo exercício, mas bem parecido. É. Beleza? Forte abraço então e até a próxima. Valeu, galera. fique com Deus.